Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Mário E ainda para quem não me conhece, eu sou o João Francisco E galera, acabou de chegar ó, mais um produto compra da Shopee E galera, este produto aqui eu comprei porque eu fiquei muito curioso E eu resolvi trazer para mostrar para vocês Primeiro eu vou mostrar aqui o comercial, o anúncio original da Shopee aí eu abro o pacote para mostrar para vocês olha aí viu galera <risos> Vamos ver se tá igual vamos ver se se vê igualzinho a, a foto anúncio eu tô curioso tem curiosidade desse produto aqui galera Bora ver cueca magnética nunca vi <risos> ó abrindo aqui opa tá bem embalado eu tenho bem embalado aqui hein? Bora ver se é igualzinho do, do, do anúncio aí e galera já vai dando like já deixa seus comentários compartilhe esse vídeo se não for inscrito se inscreva no canal porque eu vou testar aí eu vou usar e depois vou dar o resultado para vocês não sei como é que é mais ver como funciona tá aqui ó bem faladinho já veio diferente hein? E lá tinha aqueles negócios vermelho. Eu achei que a ia vir ver de vermelho, aqui que nem vocês viram entrar tá na na foto. Mas preta, eu gosto de preto. Opa! Já ó, para mostrar para vocês. Ó. Xigling, ó. Já tá aqui em chinês. A marca tá aqui, ó, VK. As instruções tá tudo em chinês. E ó, Olha a cueca galera <risos> Olha a cueca Olha o magnético aqui da cueca ah. Será que eu posso fazer um vídeo galera Só de cueca aqui eu vou, eu vou pesquisar a diretriz do Youtube Será que eu posso? Será que eles vão me dar alguma notificação? Não sei hein? Mas deixa muito like Vamos colocar, vamos colocar a meta aqui é, 10 mil likes 10 mil likes eu vou fazer o vídeo Usando essa cueca ah, pode dizer que eu não usei, vou usar ela na cabeça. Aí, ó. Pronto. Tô usando. Aí, ó. Já tô fazendo. <risos> ah, ficou bonitinho como toca. Ah, <risos> pronto. Tô usando minha cueca. Aí, galera, ó, a cueca magnética, ela tem, ela tem uns magnéticos mesmo aqui, ó, tem umzinho, É, tem um ímã aqui. Não sei se é ímã, né? tem uns carocinhos ó, vou mostrar para vocês. Ó. É bem parecido mesmo que tá lá no anúncio. E segundo o anúncio lá, essa, essa cueca aqui, ela é terapêutica, né? É, faz tratamento aí, tratamento da prevenção né, de próstata, é, circulação sanguínea, deixa o menino mais esperto E essas coisas todas aí que esses pessoal inventa Eu não comprei, não foi nem por esse motivo de nada não, eu comprei por, por curiosidade do magnético do aqui, que eu nunca vi Vou ver se realmente é magnético Eu vou pegar alguma coisa de metal e ver se ela cola mesmo, né? Se é imã, alguma coisa de metal tem que agarrar aqui Aí, galera, arrumei essa uma cole, uma colezinha de chá Já vou fazer o teste, o primeiro teste sabe? Para saber se isso é magnético mesmo Ó oh. Ó oh. <risos> Magnético é. é Não é aquela... Não tem aquele ímã todo é, forte de, de grudar muito, não. Mas grudou. Deixa eu colocar aqui de novo. Ó, vou colocar aqui para vocês verem, galera. Deixa, deixa eu ficar aqui de ladinho. Deixar a cueca assim, né? Aí, ó. Tá vendo? Grudou. Então, realmente. <risos> é top. Não tá mentindo, não. Esse, esses pontinhos aqui são imã. Né? É eletromagnético. E eu vou usar essa cueca e vou falar pra vocês. Mas deixa muito like, coloca aí 10 mil likes, galera. 10 mil likes, eu vou usar, vou fazer o vídeo aqui usando. Eu não sei se pode, é? Ah, mas talvez com uma blusa assim que eu tô aqui, ó. Deixa eu, deixa eu mostrar aqui. Mais de longe, ó. Talvez né galera, eu com uma blusa assim, uma cueca, não acho que o Youtube não vai falar mais nada né, não Então deixa like, compartilha, deixa seus comentários, se inscreva no canal se não for inscrito Fala aí o que vocês acharam dessa cueca magnética que eu comprei na Shopee e veio lá da China Uma cueca chinesa, o material dela galera, é um pouco transparente, mas isso aqui deve ser, ó tá vendo? Ela é transparente, dá para ver do outro lado, mas esse aqui dá eu acredito que dá, dá conforto Para não deixar assar né eu acho que esse tipo de material aqui, é, eu, não sei, eu não sei qual que é, porque está em chinês aqui a, a etiqueta dela. Mas eu acredito que esse material aqui é para deixar a cueca mais confortável, né? mais fresca. É bem costurada, o material é bem bom, tá? Agora falando aqui da cueca, é, a marca Vinclain, eu acho que é isso. Deixa nos comentários aí se eu li certo. É. Talvez a pronúncia não seja essa, né? Mas tá aí, Vinclair. Vem cair. Eu gostei demais. É bem feita. O produto é de qualidade. Se você tiver interesse aí, quem tá vendo meus vídeos, né? Sempre tem uma curiosidade de querer comprar algum produto que aparece aí na Shopee, nos comerciais da Shopee aí, e fica com dúvida. Ó, vem aqui pro meu canal. É, se inscreve no canal, deixa ativo lá o sininho de notificação E pode deixar sugestões também de algum produto que vocês querem que eu trago aqui no canal, galera Vamos interagindo, beleza? Então o vídeo de hoje é só isso aqui, mostrando a minha cueca magnética Ah, lá de cá dá para mostrar melhor os, os pontos magnéticos aqui, ó Que diz que é uma cueca terapeuta, terapêutica para o homem <risos> Eu sou... Eu tô até vendo <risos> É terrível Eu tô até vendo essa terapêutica deles E ele tá aí Chegou rapidinho aqui pra mim Ai ai E eu vou usar esse troço aqui, tá? Deixa like, 10 mil 10 mil like Eu vou fazer o um vídeo usando Eu vestido ela mesmo, tá? Então eu espero vocês até o próximo vídeo Que eu já deu pra mim hoje Ai, não dá não, eu, eu fico imaginando coisa com essa cueca aqui e fico rindo Tchau galera, até o próximo vídeo, muito obrigado a todos, um beijo, tchau, tchau